Muito tempo a dançar do que outras. E nós estamos a destruir o partido pela base. Tem aqui nesta sala um camarada, que é o um camarada administrador. Depois das eleições, nem o Comitê Provincial teve o coragem, nem o Comitê Central teve o coragem de sair hoje para fazer uma passeada. Nós fizemos, fomos convidados pelo o município, e aqui o nosso administrador é testemunha o que é que a gente passou. Passamos vergonhas, estamos vivos porque Deus ainda quer que a gente faça parte deste mundo. Fomos a proteger, nos abusaram, nos atiraram água tudo. E o trajeto não era o que a gente fez. Por orientações do Comitê Provincial para medir a população, passam no sítio tal, passam no sítio tal, e eles estão nos gabinetes. Se os nossos carros partissem, ou em água lhes dar carro. Não ia nos dar carro. Medimos a população e viram que não há condições de sair para ir a faz, a fazermos uma passeata grande para festejarmos as eleições. O povo não está conosco. O meu camarada primeiro-secretário, Toninho estamos, camarada dos direitos. Passam esse recado de nosso dirigente. Nós, o MPLA, não estamos satisfeitos com os nossos dirigente. Não estamos. Não estamos satisfeitos com os nossos dirigente. Eu tenho 50 anos. Nunca sonhei ter um cargo no MPLA, nunca. Eu sou militante, eu sou da base. Eu, com mais 11 anos, já paticiar a BPV ligada popular de vigilância. Eu era bufo. O cuento lá me diz assim Como é que eu, com os meus cinquenta anos, estou a ver na televisão, uma jovem de 20 anos, sobre anos Arnos, Comitê Central. O que é que já fez com o Partido? Nesta mesa tem camaradas que já fizeram muito mais. Não estão no Comitê Central. Isso ainda exerce. Nós também temos padrinho, mas não estamos habituados a impedir ajuda de nossos padrinhos. Não damos. Nós gostamos de subir e comer do próprio. Eu, muito sinceramente, eu às vezes paro de ficar um bocado, um bocado triste com o MPLA. O MPLA matou o meu presidente, o senhor Eduardo Santos, por desprezo. Isso dói a quem doer. Nós matamos o senhor Eduardo Santos. O desprezo, o abandono. E eu ouvia pessoas que foram proibidas a ir visitando. Eu tenho 65 anos, já tive cargo. Vou ter medo de perder o cargo. Não vou visitar alguém que me põe no poder. e fomos maus. E isso me dói até hoje. Eu perdi o pai a caminho de dois meses. Perdi o Zé Eu choro quase todos os dias. Todos os dias. Porque me doi os dirigentes, eu vos penso. Mesmo no grupo, eu que tem porque houver autocríticas. Às vezes, vejo pessoas que estão retiradas do grupo, não sei por que motivos. Nós temos que estar preparados para tudo. Temos que estar preparados. As autocríticas nos fazem bem, nos fazem levantar, nos fazem analisar. Porque se não houver autocrítica, a gente pensa que está tudo bem. Eu estou triste. Estou triste, mas não vou deixar de ser doente lá, não. Mas é muito triste com o partido, principalmente com os dirigentes. Eu esperava na tomada de posse o nosso presidente João Lourenço, depois de dizer tudo, dava um perdão, perdoar tudo o que se passou. Eu acho que nós estaríamos em grande. seríamos em grande. Tem que nos ouvir mais paz e eu vou continuar a escrever para os nossos irmãos de por mais que o camarada Bento Bento se chegue muito obrigado